Sobre a, a casa da criança Cecília de Costa, que foi as obras delas começaram em 1980, através, junto, juntamente com a paróquia São José. Naquela época era o frei João Susbach, que era o nosso pároco, foi o padre que deu o início a, a esta casa que funciona até hoje. Dentro foi criada uma diretoria e fizemos o primeiro pavilhão dela, na finalidade de, de, de, das crianças da vila aqui, que não existia nenhuma casa no momento, uma casa de uma creche no caso, e dali para frente foi, a gente teve que aumentar por duas vezes ela por causa da demanda das, das crianças que, que foi aumentando lá. Hoje nós já temos um projeto de um, de um berçário que vai, vai iniciar no início de agosto, agora já, para 15 crianças, vão ser 15 bercinhos. Ela é mantida hoje, os funcionários todos pelo município.